Final de ano tá aí, Natal tá chegando e a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que são filmes de Natal. E isso todo mundo gosta deles, né? Exatamente. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é o TV em, em Cores. cores. Eu filme de Natal. Eu não desgosto de filmes de Natal. Mas a gente aqui em casa tem uma relação muito específica com filmes de Natal, porque a gente entende que nem todo mundo gosta e que quem gosta, gosta bastante. É, e eu acho que a gente tem que entender sempre a necessidade desse filme de Natal, porque nós somos seres humanos, a gente gosta de celebrar e a gente gosta daquela sensação de algo que é conhecido e confortável pra gente eu acho que Natal dá muito essa ideia. E é muito divertido ver isso, né? Assim, nem sempre é essa situação, eu acho que é por isso que a gente gosta tanto de filmes de Natal, pelo menos na minha opinião, ajuda muito a lidar com situações muito difíceis em épocas muito importantes que são épocas de celebração, épocas de família, épocas de relação. Quando você tem muitas dificuldades em relação às vezes é muito difícil você lidar com esses dias, então assim, às vezes os filmes me deixam um pouco mais tranquila, então me ajuda muito como pessoa a assistir filmes de natal porque eu vejo a celebração alheia e eu lembro que assim é uma época de realmente a gente respirar um pouquinho e celebrar um pouquinho da gente ter passado por mais um ano. É, é, a minha questão com o filme de Natal que eu não tenho tanta essa conexão com eles, é por conta do Natal ser algo, pra mim, uma coisa muito íntima, eu acho que é uma coisa que você tem que ter as suas próprias referências, e eu acho que você simplesmente chegar e assistir um filme que você tá vendo aquelas pessoas pela primeira vez, tá vendo aquela história pela primeira vez, você não tem a mínima ideia o que é aquilo dali, e você criar uma conexão relativamente rápido, o que eu entendo, dá pra fazer isso num filme se ele for bem feito, eu não consigo ter, e eu geralmente eu prefiro ter isso em séries, por exemplo, eu acho que episódios de Natal são muito mais, me pegam muito mais na questão de pertencimento, porque você tá com acompanhando aquelas pessoas em séries e tal, e infelizmente não tem tanto isso. Mas eu acho que é super válido, principalmente se a gente estiver falando com representatividade. Sim, é, eu acho que os meus preferidos normalmente são os adolescentes, porque ser adolescente é uma época difícil. E Natal, sendo adolescente, ainda é mais difícil. E principalmente quando a gente é LGBT, a gente não tem muitas referências boas em Natal, em família. Então, muitos filmes de Natal que eu vi, que tinham personagens LGBT que estavam felizes, eles ajudaram muito eu lidar com certas coisas ao longo da vida. É, e Natal, eu acho que é uma realidade... Claro, a gente entende que não é todo mundo que tem esse privilégio, mas Natal é uma coisa muito família, né? A gente remete muito a isso. E quando a gente fala família, a gente tá falando família de sangue, e a família que você mesmo cria, como aqui em casa. Todo mundo se ama. a gente brega, gente os problemas, mas a gente assim, tá sempre junto e a gente sempre tem essa ideia de família, mesmo a gente não tendo nenhuma relação de sangue. A gente entende que família pode ter inúmeros significados. E a gente sabe que essa realidade não é pra todo mundo, principalmente quando você é LGBT, você tá em família, você tá numa situação que deveria ser inclusiva, você deveria se sentir confortável e você não pode ser nem quem você é às vezes, né? Então a gente tem muitas histórias muito tristes sobre o Natal na nossa vida, então eu acho que certos filmes ajudam a gente a lidar com isso de uma maneira mais leve. Eu entendo a questão das séries porque você já tem um apego àquelas pessoas, uhum. então você vê elas celebrando, você celebra com elas. Mas eu gosto muito do desapego de você ter um filme de Natal, porque você vê um momento na vida de uma família e você entende que todos os problemas existem, todas as situações existem, mas as pessoas não desistem, as pessoas continuam ali. E o fim de ano é sempre uma época muito difícil, é, temos muitos casos muito sérios acontecendo no final de ano, normalmente é onde os hospitais ficam mais cheios, a gente sempre vê Grace Anatomy. <risos> sempre dá problema. Sempre dá problema, então mexe muito comigo ter esses pequenos momentos de respiro pra você poder participar até em família uhum. assistir filmes de, fami de, de natal em família é uma coisa que acontecia muito na minha infância eu entendo toda a carga positiva e emocional que eu tenho com filmes de, de natal especificamente. Uhum. Eu não sou uma pessoa que corre muito atrás de filmes de natal, né, mas a gente tá vivendo uma realidade de streaming, né, eu acho que é, é a grande sacada que a gente tá tendo hoje em dia que é poder consumir coisas da nossa forma e no nosso tempo, e a variedade também acaba aumentando né, e eu acho muito bacana como é que a gente vai vendo que a gente consegue ter filmes mais diversos de natal, que a gente pode se ver, né, que era uma coisa que a gente nunca teve por muito, muito tempo. E, inclusive, essa ideia do canal, né? Essa coisa de a gente poder ter a visibilidade LGBT, eu acho que a gente poder ver isso em mais filmes, poder ver isso mais presente na nossa tela, seja do computador do celular, é bacana e é importante. Não é porque eu não gosto que eu acho que as pessoas não deveriam consumir isso. E a gente queria dizer que o TV em Cores vai estar sempre aqui no Natal. Eu acho que é, é um marco muito importante pra gente. Todo ano, chegar no final, olhar a retrospectiva, olhar toda a insanidade que aconteceu. Uhum. E a gente chegar e falar, ok, agora eu vou sentar e vou assistir um filme sobre neve, já que a gente mora no Brasil, a gente nunca viu neve. É, e Natal é, é final de ano, né? A gente tá fechando um ciclo que, obviamente, a gente mesmo criou, mas é um ciclo que a humanidade está ali passando junto. E é muito bacana ver que nós, LGBT, estamos aqui juntos mais um ano, sobrevivendo mais um ano, mesmo com tanto problema que tá vendo nossa cara toda hora, né? Sim. E se ver um filme de Natal ajuda você a lidar com tudo o que tá acontecendo, tudo bem. E se ver filme de Natal te deixa desconfortável, tá tudo bem também, você não precisa. Sem problema nenhum. E agora a gente quer saber de vocês, Gente, o que, que vocês acham de filme de natal? Vocês são a favor, são contra, vocês não ligam? O que, que vocês consideram um filme de Natal? O que, que, que, que é um filme natalino? O que, que vocês consideram um Natal, gente? O que, que vocês consideram um Natal? Abra o um coração aqui nos comentários. A gente tá terminando o um ano, né? Vamos ficar mais amorosos, mês que não sei, tá tudo bem. E a gente vê no próximo vídeo aqui, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau. Bom Natal. Bom Natal. <risos>